Para discutir questões relativas ao exercício profissional e esclarecer dúvidas sobre essa atuação, conta com conselheiros regionais, representantes de entidades de classe e instituições de ensino, que compõem o plenário e as câmaras especializadas. O coordenador de 2021 da Câmara de Agrimensura do CREA Minas, engenheiro agrimensor Éder Teixeira Marques, destaca outras atribuições das câmaras. Quais outros processos são analisados pelas câmaras? Cancelamento de registro profissional e de empresas, autos de infração, aplicação de penalidades e multas e tudo mais que estiver relacionado à especialidade da Câmara. As câmaras também desempenham um papel importante na fiscalização, já que são responsáveis pela orientação e elaboração de manuais. O coordenador da Câmara de Agronomia em 2021, engenheiro agrônomo Bernardo Scarpelli, destaca esse papel. As câmaras dão um direcionamento para a fiscalização, onde elas fazem as decisões de câmara para auxiliar, para dar um norte para os fiscais, para saber o que, que eles vão fiscalizar, onde eles vão fiscalizar e o que fiscalizar. Então nós temos a capacidade e o dever de fazer os manuais de fiscalização para realmente auxiliar o nosso colega da fiscalização a ter maior entendimento no que ele vai fazer. O CREAMINAS assegura que os empreendimentos e as atividades sejam conduzidas por profissionais registrados e habilitados, visando a segurança e a qualidade em atendimento ao bem-estar humano e social, equilíbrio ambiental, proteção e preservação da vida.